No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou atualizar todas as informações sobre a turnê RBD 2022 aqui no Brasil. E também, atenção, um alerta para todos os fãs do RBD. Quer conferir tudo isso e muito mais? Então você já sabe, ó, se inscreva aqui no canal e vem conferir agora. É, pessoal, e você que acompanha o canal já sabe, né, toda vez que tem vídeo novo aqui no canal sobre Rebelde RBD, tem que deixar um comentário falando que eu sou rebelde. Ah, e se você é novo no canal, já sabe, comenta também e se inscreva aqui no canal, combinado? É pessoal, no início do vídeo eu falei que eu tenho uma denúncia, um alerta para todos os fãs de RBD E até para mim mesmo esse alerta é válido e a gente tem que prestar muita atenção mesmo Desde que é aí que surgiu a notícia, né, confirmando a vinda do RBD aqui no Brasil em 2022 Ou melhor, né, essa turnê mundial que está programada, que todo mundo está se preparando preparando aí para 2022, muitas fake news surgiram aí nas redes sociais, em todos os sites e por aí vai. E é um alerta que eu dou para todo mundo, porque eu pesquisando aí ó, em vários sites, grupos, tem muitas notícias falsas envolvendo o RBD, principalmente a vinda do RBD para o Brasil em 2022. E até alguns sites com algumas datas já confirmadas sobre o show do RBD aqui no Brasil, tem alguns grupos também já fazendo algumas propagandas sobre hospedagem e já pedindo pagamentos antecipados. Então é um alerta que eu dou aí pra todo mundo aí que é fã de fato do RPT pra ficar atento com as notícias verdadeiras, ou melhor, né? com as fake news que muitos aí estão surgindo dando para o RBD, então muita atenção mesmo. Eu já falei hein, no último vídeo que eu falei sobre o RBD né, falando dessa tour do RBD aqui em 2022, que as datas oficiais, tudo que vai acontecer, os locais e por aí vai, ainda não estão confirmados, ainda não foram oficializados pelo RBD e também essa turnê toda envolvendo o grupo, ainda não foi confirmada. Nós tivemos spoilers sim, ok, do Krunf, ele numa entrevista entrevista em um canal no YouTube. Também o Christian, quando ele ele participou, né, do Otalab, lá naquele programa do TV no Costa, no Alto TV, várias pessoas já soltaram e aí confirmaram, né, a vinda do RBD aqui no Brasil. Mas nada, nada mesmo que está oficial, nenhuma data do show, nenhum local, valores e por aí vai estão confirmados. Então, eu acho que é um trabalho muito importante eu passar aqui para vocês ter essa troca, para ninguém cair nessas tentações né, de comprar nada por enquanto, o alerta que eu dei também no último vídeo foi falando que para todo mundo se organizar né, a gente tem alguns meses aí até esse possível show do RBD aqui no Brasil, então vamos economizar para que sim quando oficialmente divulgar onde vai ser os shows, os valores e por aí vai, Todo mundo tem essa oportunidade, sim, comprar o um ingresso, poder ir ao show, se organizar, né, em um hotel, em algum local, casa de amigo, tudo certinho, né, pra não cair em nenhum golpe. Então, muita atenção, toda geração RBD, para não ser pego aí, ó, de surpresa por algumas pessoinhas, nada a ver, algumas pessoinhas de fato, mau caráter, dando informações oficiais, né, falando, né, que o show tá confirmado, local, táxi e até vendas de ingresso. Então, atenção, geração RBD. E agora eu vou com a minha colinha aqui, ó, porque aqui no canal não tem fake news e aqui são informações que a gente acaba pegando sim na internet, com algumas fontes confiáveis e que sim se envolvem com o grupo RBD, né? ou algum parente, ou até o, os próprios integrantes da banda e sim notícias que são espalhadas nos veículos de comunicações oficiais. Não é nada de vozes do além aí falando que ah, aquela notícia vai acontecer, datas de show aqui nesse canal, não. Combinado? É, pessoal, muitas notícias aí ó mexem com a gente, né? Lógico, quando a gente vê alguma coisinha e fala, nossa, já dá aquela ansiedade, a gente quer que realmente aquelas notícias sejam confirmadas e que se confirmem, né? E aí... Por aí vai, a gente fica nas nossas expectativas a mil. E por falar, quem deixou a gente aqui né, nas expectativas a mil foi a mãe do Christopher, a Alexandra. Ela postou nas redes sociais oficiais dela, né? Falando aí que falta oito meses para que sim esse retorno do RBD, essa reunião aconteça em 2022. A Alexandra, lá nas redes sociais, ela foi enfática e ela falou que sim, esse reencontro vai acontecer, tem tudo para acontecer. Ela falou assim, faltam apenas oito meses para ouvirmos o RBD novamente. Se o universo permitir, o tempo passa rápido amigos, tenham fé, falou Alexandra nas redes sociais. Isso ó, é uma fonte confiável, né? porque a mãe do Christopher a gente já tem as informações isso já mostra que realmente a tour vai acontecer. Então, ó, mexe com todo mundo, com nossos colecionzinhos aqui, RBD, sim. E uma notícia também que já está praticamente confirmada é que vai sim acontecer a gravação de um DVD ou algum local onde vai ser o show, igual eu falei, né? Ainda não se sabe qual local que vai ser aqui no Brasil esse show, mas que sim, vai ter um show especial com gravações. E eu falo isso, que essa informação vai ter que ser antecipada porque... Toda vez que acontece um show, na venda dos ingressos, tudo, já tem que estar tá informando que vai acontecer gravações e dando o direito de imagem de quem participar do show, né? Então quem está assistindo, assim que adquire o ingresso, ele já fica ciente, ele já fica sabendo que vai acontecer alguma gravação. E nas conversas aí de bastidores, isso já está firmado aqui, nas vendas dos ingressos, essa informação vai estar inserida, então aí ó, pode ser que aconteça assim a gravação ou não, mas essa informação de permissão dos direitos de imagem, essa concessão, né, já vai estar no ingresso, então isso vai acontecer. E uma coisa que nos bastidores também falam aqui, algum canal, algum streaming, né, vai pegar essa gravação e isso pode acontecer um especial do RBD. Eu confesso, isso é uma aposta, viu, gente? Nada oficial ainda. Eu acredito que a Netflix que vai abocanhar esse especial, essas gravações e exibir no seu streaming. E por que eu acho isso, Bruno? Por quê? Afinal, o Rebelde, a novela Rebelde, né, está no streaming, essa nova versão. Eu acho que nada mais justo que uma... Propaganda, né? Mostrar o poder da geração RBD também de disponibilizar no streaming na Netflix esse show. Eu aposto nisso, viu? Tô sentindo aqui algumas fontes aí confiáveis sim, falam disso. Então vamos aguardar. Mas é isso. Se rolar de fato a gravação, no ingresso já vai ter essa informação que vai ter essa concessão esse direito de imagem cedido para quem for assistir ao show. Então, ó, se prepara! Ah, mais detalhes que eu falei de toda essa tour de 2022, se você não assistiu, seleciona os cards aqui e assista o show do RBD em 2022 aqui no Brasil. Eu fiz bem especial e dando informações na íntegra, íntegra e reais. Sim! E por falar em informação real ainda não tem nada confirmado sobre a vinda e confirmação de fato da participação da Dulce Maria nesse reencontro nessa tour 2022 muitas apostas estão aí ó falando que a Dulce vai vir e lógico eu torço para que sim mas ainda oficialmente ninguém falou esses dias atrás o cunhado e o produtor musical da live Ser Parecer 2020, né? Que aconteceu aquela live que, surpreendente? O Jorge foi lá e falou, respondeu um fã brasileiro, né? Ou não, eu não sei ainda de fato, respondendo nas redes sociais, falando e confirmando que a Dulce Maria vai participar. Mas o Jorge já foi nas redes sociais e ele, mesmo o print, a gravação da tela que vocês estão vendo aqui, ó, ele foi lá e falou e desmentiu falando que era uma fake news. Então, nada confirmado ainda de Dulce Maria. Sim, eu sei que você está torcendo, você tem quase certeza que isso vai acontecer, mas vamos deixar oficialmente essas informações baterem, e chegarem para nós. Combinado? É, pessoal, e uma outra informação aí que surgiu nas redes sociais, foi o um post que o Ponte fez falando, né? Assim, muito animado com o que vem por aí, o que está por vir. O Ponte falou, mas ainda nada relacionado ao RBD. Algumas pessoas falam que é um, de um novo projeto que ele está fazendo aí para solidariedade e tudo, e alguns também falam que é alguma questão de da dramaturgia. Então, esse post aí, até então, não tem nada relacionado a essa turnê do RBD em 2022. É, pessoal, por isso eu dou essa alerta. Muito cuidado aí com essas notícias que estão acontecendo aí. Eu acho que é válido. Nossos coraçõezinhos aqui, a gente quer várias confirmações. Mas hoje eu dou um outro alerta pra vocês. A confirmação de onde vai ser o show, as datas, tudo certinho, o RBD está pretendendo divulgar de fato a partir de outubro, no dia 4 de outubro, o dia mundial do RBD. Esse aí é o um presente que o RBD está preparando essas surpresas para divulgar oficialmente tudo, tudo sobre essa turnê em 2022. Então, é lógico, né? Aqui no canal eu vou atualizando sempre todo mundo com as notícias, com as informações reais. Igual eu falo aqui, ah, isso a é notícia aconteceu, tudo da mãe do Christopher, por aí vai. Essas notícias são oficiais, né? Porque a gente tem uma fonte próxima ao RBD, né? Mas muito, muito cuidado. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saiba aí, ó, 100%, sempre, sempre daquela expectativa mil para essa turnê 2022 do RBD. Eu quero, você quer, eu tenho certeza absoluta. E você já sabe, né? Toda vez que tem vídeo do RBD aqui no canal, tem que deixar um comentário falando o quê? Só para você não esquecer, hein? Eu sou Rebelde. Um beijo e até o próximo vídeo.